Bem, será que as renas estão preparadas para esta grande maratona? Será a noite mais longa do ano, mas temos o um fuso horário a nosso favor, não é? Vamos ter 31 horas para entregar todos os presentes nas vossas casas, amigo. <risos> Sabem, eu, as renas e os lentes percorremos 510 mil milhões de quilómetros para chegar aos quatro cantos do mundo. Aos quatro cantos do mundo. <risos> pois é. Hum, hum. Isto quer dizer que nós vamos ter multas de de velocidade? os meus cálculos, vamos atingir uma velocidade para aí de cento e cem mil quilómetros por hora. Isso é muito quilómetros por segundo, isso é sim tipo, muito super <risos> <risos> não, <mas> Calma, calma, <risos> calma, nós vamos ser cuidadosos, é? nesta noite não há trânsito, os por nossa conta, não vai haver operações de top com certeza! e não <risos> se esqueçam que também temos o pó das estrelas a nosso favor, <risos> <risos> vamos <risos> então. <risos> Ah, olha, olha, tão suave esta é coisa Isto é está olha, mais agradável. Não, é uma coisa apestada. De... Esfrutei olha. no silêncio. Ah. Estão todos os ninhos a dormir. Ah. Olha aquela estrela ali. Ah. Ah. Olha é lá. Não tenho, tenho a impressão que fomos longe demais. Oh. Oh. isto é um buraco negro, é. chefe os olhos. É. Isto que é que uma maravilha. Olha para aquelas estrelas. Olha, olha ali. Ah. Ah. Ah. Que ah. lindo cometa. Ah. Ah. Olha a ursa, ah. a ursa polar. Ah. Não é o seu polar, não é o seu é o do norte. Ah, é, não, a estrela polar. Você sempre meteu -me um anel ah, saturno no olho? Ah, sei. Sei. Vamos, lá. Temos que calhar ir ao retorno. Eu meti isso para, que chapa, aqui isso tá para trazer os óculos. Ah, ah, Obrigado. Está quase. Ah, Olha a, trás, a hein? a trás, ah, hein? Agora eu vou